Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim apresentar para vocês a minha TBR da Maratona Literária de Inverno, barra, slash, que vai acontecer a partir do dia 20 de junho até o dia 4 de julho. Então a gente tá aí bem pertinho, começa no final dessa semana, mas antes de apresentar a minha TBR, logo depois da vinheta, tem uma pequena surpresinha para vocês, uma pessoa que quer mandar uma mensagem. E é aí, pessoal, aqui é a Carol D'Alafante no Caso não lembrem na minha carinha, estou aqui pra dizer que estou muito feliz com esse retorno do canal. Queria dizer em primeira mão que não sei se esse retorno vai ser completo da minha parte, porque, enfim, minhas leituras não andam lá muito, muito boas, faz um tempo. E, ao mesmo tempo, estamos em processos da vida, né, galera? É isso aí. Estamos em isolamento social, isso também dificulta um pouco essa dinâmica do canal. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse retorno assim como eu, que já morri de rir com as coisas enormes, porque não tem cabimento essa criatura. E aproveitem, inclusive, essa TBA, que eu acho que ele deve ter penado pra fazer. E infelizmente não tem mais eu de madrugada pra estar acordando ele, porque eu sei que ele vai dormir muito também, mas espero que, assim como ele, todos que estejam participando do desafio, enfim, tenham sucesso, tenham boas leituras e aproveitem bastante. Não sei se tenham saudades dessa coisa de maratona, mas, enfim, acho massa, né? <risos> mas acho que é isso. Só lembrando, se puderem ficar em casa, fiquem em casa, se cuidem. Fiz que psicologicamente, cuidem de seus, porque não está fácil para ninguém, parece. E acho que é isso. O que eu posso dizer no momento é um até breve. Podemos nos encontrar por aí ou não nessas internets da vida. Ou nesse canal chamado Elefante Literário, que amo. Então, desde já curtam esse vídeo, comentem e mandem pros amigos tudo que leem. Porque parece que vem coisa nova por aí mesmo, viu? Esse Norb não está pra brincadeira. Valeu! <risos> Essa surpresa que ela falou essas novidades, eu não sei o que são. Se alguém souber, for, me avise porque eu tô por fora. Não venha colocar compromisso pra mim, que eu tô aqui bem tranquilinho. Como eu disse, a maratona vai começar agora dia 20 de junho, vai até o dia 4 de julho. E eu coloquei alguns livrinhos para preencher o, alguns dos 27 desafios que a maratona propõe a gente cumprir, né? Não são obrigatórios, como já sempre a gente já sabe daquele esquema, é só uma maneira de fazer com que a gente leia mais. Assim como em outras maratonas, nessa né, eu já comecei roubando. <risos> eu fiz a minha TBA e planejei né, os livros mais ou menos assim, porque eu tava muito sem saber o que escolher. Eu queria escolher entre os livros que eu já tinha na estante que não estavam lidos, mas a maioria não se encaixava nos desafios e eu não sabia como escolher. Enfim, acabou que eu escolhi esse aqui que foi o primeiro. Imersão de Diogo Lara. Diz aqui na capa que é um romance terapêutico. Eu não fazia ideia do que é isso, mas tem muito a ver com a história. De uma mulher que vai a Escócia, para um castelo, participar de, tipo, uma semana de autoconhecimento, não sei o que, enfim, tinha muito a ver com isso. E esse desafio aqui tá incluso, né, em duas categorias. Na categoria de Luago, que é um livro que te traga memória afetiva e te lembra alguém, que foi um presente da minha prima isso aqui. E só. <risos> só esse desafio mesmo. Mas como eu já comecei a ler, provavelmente daqui para quem tenha saído desse vídeo e mais ainda daqui pra quem tenha começado a maratona eu já vou ter terminado. Então, aquele, já cumpriu um desafio dessa maratona. O segundo livro, que agora é o livro oficial, né, desse desafio, é Ladrões de Sonhos, o segundo livro é da Saga dos Corvos, o primeiro é Os Garotos Corvos, que eu li faz algum tempo e estava aqui parado na minha estante e eu resolvi que essa é a hora de pegar. Ele não é o livro mais fino, né, pra se usar em maratona, ele tem suas 430 páginas, mas é uma leitura que não é devagar, né, é uma leitura bem rápida, bem tranquila de se fazer, pelo que eu me lembro. Esse aqui se encaixa na mesma categoria, de memória afetiva, porque me lembra muito do começo do booktube, as pessoas liam muito esse livro, falavam muito sobre ele aí em 2014, 2015, começou assim, que eu comecei a assistir, né, não começou, começou a existir e outra categoria é a de ler um livro de realismo mágico, né eu vi lá no canal Luck Fishes, entre as recomendações que os Garotos corvos estavam lá recomendados esse aqui eu não sei se tem, se faz muito parte, eu sei que é meio que uma fantasia, assim mas faz de conta que faz parte da categoria e eu incluí nela. Outro livro que eu botei na minha TBR é esse aqui, Bunker, de Kevin Brooks. Ele tem uma capa muito bonita, uma edição muito caprichadinha. Tá até no plástico, inclusive. A categoria que esse livro se encaixa é um livro que eu comprei empolgado, mas morguei por críticas negativas. O que é que acontece? Eu comprei na Amazon, tava bem baratinho esse livro, e quando chegou, fui ver as avaliações. As avaliações ou são cinco estrelas, ou são uma estrela. Então eu meio que fiquei um pouco receoso de pegar. Mas enfim, se muita gente amou e muita gente odiou um livro que divide opiniões, eu vou ler pra saber o que é que eu acho dele, né? Então, isso aqui também tá na minha TBA? Se Deus fizer, vai dar certo, porque ele, ele aparentemente é fino, e eu espero que a leitura dele seja bem rápida também. Essa é a minha esperança para todos os livros, né? Que a leitura seja rápida. Porque não tem nenhum muito fininho, não, dos que eu escolhi. Próximo livro, que está na minha TBR, que eu pretendo ler na maratona ou começar. Enfim, nunca sabe se eu vou terminar todos, né? É O Menino Feito de Blocos, de Keith Stewart. Esse aqui se encaixa nas seguintes categorias. Um livro que trata sobre problemas de transtorno ou transtornos mentais, de Bia Paludeto, né? Beatriz Paludeto. E um livro encalhado na estante. É o desafio de, do, do canal Palavras Radioativas. Esse aqui tá na minha estante faz muito tempo, ele chega a tá com marquinhas de sei lá o que é isso, ferrugem de oxidação do papel. Acho que em 2013, talvez até antes. Quando veio o lançamento dele é 2016 e eu dizendo que tá aqui desde 2013. É 2016 mesmo o lançamento. <risos> tá, aqui desde 2016. Inclusive, esse livro que a gente recebeu da editora de parceria, se eu não me engano. Tenho quase certeza disso, até porque tem escrito aqui. É. Eu tenho um carinho um da editora. Outro livro que eu tô super empolgado pra ler, que veio aqui em casa, num box da TAG Inéditos, é Fique Comigo, de Ayobami Adebayo. Esse aqui é um livro que promete é que promete ser pesado, muito bonito também, tem uma resolução assim, bem impactante, porque tem uns bonecos meio desenhados com a traços assim, meio feitos, uns corações meio loucos, nos peitos, enfim. É, é, isso aí mesmo, não sei muito sobre o que fala a história, não. Mas isso aqui se encaixa em várias categorias também. Porque a gente faz isso, né, pra aproveitar as categorias, aproveitar os livros, e ainda são muitos livros que eu coloquei, eu acho assim, pra minha, meu histórico em maratonas mas esse aqui se encaixa na categoria do canal Chiclete Violeta, que é ler um livro escrito por uma mulher, e ela é uma mulher negra, maravilhosa, Ayobami Adebayo, no desafio de Maíra, do All About Dead Book, que é um livro indicado por um booktuber, e esse aqui eu vi uma resenha muito legal um, um vídeo de comentários muito legal, de Adriele do canal Lendo Mulheres Negras, então eu coloquei ele na minha TBR por causa disso e no desafio de Patrícia Lima, do canal Patrícia Lima, que é um livro que tem Muitas probabilidades se tornam meu favorito pelos comentários que eu vi na internet afora. Os próximos três livros eu não tenho aqueles edição física, são livros que eu adquiri em e-book na Amazon, certo? Inclusive. Era uma coisa que eu não ia fazer, adquirir livros para maratona, mas parece que eu tive que fazer porque eu não me segurei um pouquinho. E o primeiro deles é Enquanto Eu Não Tinha Encontro, de Pedro Ruas. Ele é um escritor daqui de Natal, que eu não conhecia até pouco tempo atrás, vi no Twitter rolando. Quando eu entrei na página, era um escritor, quando eu vi que tinha um livro para vender, eu fui e comprei. Esse aqui, então, é o um livro que se encaixa em mais categorias, que eu coloquei mais desafios, que são os seguintes um autor que apoia a causa LGBT no Brasil, Desafio de Mai Mortari um livro nacional independente ou de editora pequena de Tatiane Durães, um livro com representatividade LGBTQ+, porque tem é um protagonista né, da comunidade que é o desafio de um leitor a mais, livro HQ de Aquecer o Coração, aquele livro né, que é bonitinho e tudo mais, de Samantha Belletti, e um livro digital, e-book, que na verdade é um desafio que serve para as outras duas indicações também, as outras duas opções da minha TBR também, que é de Kabuki. O próximo livro então é A Quinta Estação, de N.K. Jameson, ele foi uma indicação de um inscrito aqui no canal, de Raquel, que recomendou inclusive há muito pouco tempo, eu já fiquei super interessado, Comprei e coloquei na minha TBR aqui porque... Na minha TBR. Na minha TBR, porque ele se encaixa também em alguns desafios, começando pelo desafio de Alex, do canal Um Bookaholic, que é um livro de fantasia escrito por um autor negro. Como é um livro escrito por uma mulher, se encaixa também no desafio do de Chiclete Violeta, que é ler um livro escrito por uma mulher. É uma ficção científica, então se encaixa no desafio do Café com Dan, e é um livro que começa com a mesma letra do meu nome, que é o desafio de Mariana Mortani. Pra quem não sabe meu nome, na verdade, meu primeiro nome é Alison, então... A quinta estação, a relação aí. E o último livro, né, da minha TBA, que é Onde a Lua Sky, de Alison Pataki. Esse aqui é um livro que se encaixa no desafio de ler um livro que tem um autor com o mesmo primeiro nome que o seu, do canal Fundo Falso, de André Bistafa. Também coloquei ele no desafio de Pronome Interrogativo, de Thaís, que é ler um livro de ficção histórica, na verdade acho que é um romance histórico, mas eu mesmo faço de conta que é a mesma coisa os dois. É bem parecido, né? Só que não é exatamente igual. E um livro que é favorito de outra pessoa, indicado por Tamires do Resenha dos Sonhos, Desafiado Tamires do Resenha dos Sonhos, que é um livro favorito de Vitor Almeida, o famoso, né, organizador dessa maratona. Então esses aqui são oficialmente os livros físicos que eu tenho pra ler nessa maratona. Aqui tem quantos? Cinco, tirando esse que eu já comecei a ler, provavelmente já vou ter terminado. Mais três em e-book, temos o quê? sete livros. Pelo meu histórico maratona, <risos> eu durmo mais do que leio, e eu vi que essa era a preocupação de algumas pessoas, né, por aí, a internet afora, é no Twitter, no YouTube, e queria dizer a vocês que vocês não estão sozinhos, eu tô nesse time também, mas espero que dê tudo certo, espero que eu consiga ler esses livros aqui, porque eu não aguento mais ver esses livros encalhados na minha estante, todos fazem pelo menos um ano que estão aqui, Vamos mudar essa situação, porque a vida não tá fácil não, pra tá... Esses bichos aqui parados, a gente sem ler nada. Deixa aqui nos comentários quais vão ser os livros que vocês vão ler na maratona, pra eu saber também, pra gente começar um pouquinho. Se você vai ler algum desses livros que eu comentei aqui também, comenta pra eu saber. Só pra lembrar vocês que o link pra comprar esse livro vai estar tá aqui no box de descrição, então compra pelo meu link, vai ajudar muito o canal, qualquer coisa que você quiser, inclusive. Se você chegou aqui ao final do vídeo e ainda não curtiu, aproveita pra curtir o vídeo e mandar pros seus amigos. E se você caiu de paraquedas nesse canal e assistiu até o final esse vídeo, se inscreve no canal também e aperta no sininho para receber todas as notificações que virão por aí. E vamos embora ler né, nessa maratona.